É, a gente já estava falando sobre o ponto de envio aceitar 150 metro que foi até a Arlete que compartilhou, ela e a Rubia compartilharam com a gente. Deixa eu abrir do outro lado aqui, que aí eu consigo ver todo mundo e ainda ficar falando. Foi a Arlete e a Rubia que compartilharam com a gente que Curitiba estava aceitando um metro e no ponto de envio e, e realmente essa informação é real, só que ela está até um pouco a mais. tá? No site deles já, se você pegar, considerar, isso aqui é o que se compara ao ponto de envio, tá? que é o mercado de envios tradicional que é esse mercado de envios, já está aceitando 200 centímetros, então 2 metros como medida máxima, isso é muito legal, dentro de um ponto de envio é uma baita de uma evolução, e 30 quilos, né? que era 30 quilos já, o que o pessoal do Pega Aqui falou para a gente aquele dia é que se for pesado, você que vai ter que colocar no lugar o produto, o cara da loja que está recebendo não vai pegar peso, por isso que ele disse que é o contrato. E olha o coletas, como está ficando agressivo, tá? É uma merda o trekking, é horrível, mas para quem tem produto pesado, ele está virando essencial. Tá bom? Então, ó, até 50 quilos e com 2 metros. Então, isso aqui pega uma gama muito grande de produto que está sem mercado em envios. E quando você tem mercado de envios uma categoria que não tem mercado em envios, você estoura de vender perante os concorrentes. A Lu já compartilhou até, tipo, aquela. É uma roda tua, né, Lu, que toda hora que você põe, perde, o anúncio que tem vende tipo, dá menos trabalho e vende bem mais do que o anúncio que, que não tem. Então, esse é um ponto diferencial muito grande dentro do coletas. E aí, aqui, eles estavam batendo dentro do full, né? Aqui bate o total e continua sendo ainda 85 como medida máxima e até 20 quilos dentro do full, tá? Ah, é bem legal. Hoje eu, hoje eu brinquei com o pessoal na live falando do FAC da B2W e é verdade. Muita informação que me pergunta, eu vou no FAQ da B2W, que então é a mesma coisa do Meli, tem hora que eu acredito na informação da página, é uma informação importante.